Galera, sim, o só foi hackeado Não sei o que aconteceu, mas agora Você está vendo o vídeo? Você está vendo o vídeo? Então agora Assista o vídeo <risos> como está, como de que o desse e sobre a conversa do, do criador também, né? o criador sob falou o seguinte assim Ao estar não tem nenhuma, vocês vão ver aqui. Vocês vão ver, ó. Ó, não tem nada. Tem um... Olha, entrou um... um develop staff. Mas não tem nada, cara. Não tem nada. Nada. Nada. Eu estou falando a verdade, mano. É sério, cara. Mas. Tá ligado? Dos... Então, é vida, cara. Mano, eu... mano. Todo mundo tava falando que o All Star vai falir. Eu não sei se é verdade, mas vamos fazer o seguinte: né? Só deixar o like e que... converse comigo. eu acabei uma partida e fui entrei e foi do nada eu fiquei level zero e fui eu falei com os caras que tava no servidor público que eu que eu que eu teleporte servidor público e foi os caras tava tudo se, level zero e foi, achei estranho né e foi mano como eu fui ver meu loop eu tava assim eu tava só com Luffy, eu não tava com nenhum personagem tava com os, eu ganhei o um Naruto e, Personagem tipo, parecendo que resetaram tudo Resetaram, não sei se resetou mesmo Mas velho, isso solução que deve ser resetado Mas não tem prova que Que, que tipo Aconte... Tipo, que... Que, que, que, que, que vão fazer Que, que o Alistar vai votar ou não Mas eu acho que vai votar, mano Eu acho que vota, mano Tipo, mas só se mentir. perder, ninguém sabe. Eles estão mano, não é, velho? vamos esperar para ver a resposta, né? E já os, os, os, os developers que ajudaram o jogo, que, que criaram, que botaram mapa, essas coisas, e fal, falaram que não foi, não foi de propósito. Que foi bug do Roblox, vou acreditar, tá, né?